Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo mais esse vídeo é, Que hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu não falei no vídeo anterior Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar no card aqui em cima tá Ou aqui em cima, ou algum lugar aqui em cima é, A respeito do vídeo anterior que eu falei sobre é como gerar audiência, tá bom? É, mas antes aí eu quero te pedir que se for a primeira vez que você chega até este canal, que você possa é, inscrever-se, compartilhar, né? pois o conteúdo desse vídeo pode ser importante para você, e para outras pessoas também. E lógico, como você vai gostar desse vídeo, possa dar o seu like, beleza? É, e e também se você quiser é, saber como montar um projeto de marketing digital, tá eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz, é, que está muito legal, vou deixar o link do vídeo aqui abaixo na descrição, beleza? Tá. E também logo abaixo eu vou deixar o link dos cursos que eu recomendo, tá? cursos que eu fiz e que foram muito bons para mim, tá? se você quiser também os links estão na descrição. Bom, é o seguinte, é, como você vai gerar audiência? Eu peço aqui desculpas, porque no vídeo anterior eu acabei não falando é, de como você pode fazer né, para gerar audiência, tá? E um item que é muito importante, que diz faz toda a diferença é exatamente o conteúdo, tá? É o conteúdo que vai fazer você gerar uma boa audiência, sim, mas o conteúdo bacana, o conteúdo de qualidade, é, você pode dar dicas, né, mostrar passo a passo, né, é, pode apenas falar, né, é, no caso dos vídeos, tá, é, você pode dar dicas, por exemplo, pode filmar a tela do computador, né, referente àquele assunto que você está falando, aquele nicho né, que você trabalha. Tá? É, então, o conteúdo é tudo, o conteúdo é rei nesse universo, e o Google, ele adora conteúdo, tá? O Google, ele, ele, se você fizer um conteúdo legal, bacana, né, ele vai sempre promover o, o seu conteúdo para que mais pessoas é, vejam o que você está querendo dizer. Por isso a importância de, se você quer gerar audiência, comece sempre pelos vídeos, né? Vídeos no YouTube, vídeos no Facebook, vídeos de um minuto no Instagram, né? é, são, é, fazem grande diferença, tá? O conteúdo, é, pesquise, pesquise muito é, sobre aquele assunto, aquele nicho que você vai trabalhar, tá? Existem inúmeros sites, inúmeros vídeos, inúmeras é, maneiras de você fazer pesquisa, pesquisa de qualidade, tá? Escreva... Faça no bloco de notas, separe anotações, mas faça um conteúdo construtivo, conteúdo onde as pessoas é, queiram ver e saber mais, tá bom? Você pode até mesmo fazer vídeos revis, tá? é, com uma qualidade muito boa, sem precisar mentir, ou sem precisar é, falar coisas desnecessárias, tá? Apenas trabalhando o conteúdo, tá? Se você tem dúvidas, é, entre na página do produto que você quer é, falar, né? Lá tem todas as informações, leia a página, entenda a página, entenda o produto, entenda o seu nicho, tá? E faça um bom conteúdo, porque é isso que vai fazer diferença no seu trabalho. Tá bom? Espera aí que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Tá? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Eu vou deixar o link aqui é, na descrição, se você quiser montar, saber como monta um projeto de marketing digital, o link está na descrição, um vídeo bem bacana, bem legal, tá? E os outros links estão na descrição também, tá bom?